Bom dia! Acabamos de acordar, a gente dormiu em Toledo, acordamos, agora estamos na estrada indo para Aranjuez É mais ou menos umas meia hora 40 minutos a distância Em Aranjuez é uma cidade muito pequenininha e uma das maiores atrações que tem lá é um castelo E o que é mais visitado é o Jardim do Castelo, que inclusive a entrada é gratuita então nós vamos fazer isso. Eu vou mostrando para vocês. A gente também tem uma massagem marcada. A gente comprou uma caixa no site Smartbox. Vai ter no blog, certinho, a descrição da caixa, tudo certinho. E é um site de experiências. Então a gente comprou essa experiência de uma massagem, como tá lá no site, dos pés à cabeça em Araruama. E eu nunca fiz uma massagem profissional. Então eu estou super empolgada. Eu acho que vai ser muito legal. aqui agora para poder procurar a casa de massagem, a casa de massagem ficou estranho, ficou. é interiorzão assim, sabe, interior do interior, bem cheio de pracinha assim, bem, mas é muito bonita, eu gostei, essa daqui é o lugar da massagem, olha que bonitinho fazer aqui a massagem. Olha o quarto, o ambiente. Tudo escuro. Aí aqui são as camas de massagem. Aqui é a jacuzzi. Nós vamos ficar 20 minutos na jacuzzi. Água quente, sais. E é depois... Ó, tem uma musiquinha aqui, uma luz, a única luz que tem. Tudo de palha, bem lindo. E aí depois nós vamos meia hora de massagens nessas camas, da cabeça aos pés. Ai gente, eu tô tão empolgada! A gente comprou um picolé artesanal que eles chamam de polo artesano, de fruta, é uma delícia. Ó, o Shelby tô comendo, os dois. E agora a gente veio na Sem Montaditos, que é uma franquia de tapas e ela é bem tradicional. E por ser franquia os valores são melhores, então eu vou filmar para vocês vendo aqui o preço para vocês terem uma noção do quanto que o preço é bom e depois eu vou filmar a gente comendo para ver como que vem as porções. Pessoal, eu esqueci de filmar, porque estava muito bonita a comida e acabou que eu comi tudo e não tirei, não filmei, não registrei para vocês mas eu tirei uma foto que tá aparecendo aí na tela agora Essa foto, cada pratinho desse é um montadito por isso que o nome da franquia é 100 montaditos e nela tem exatamente 100, no Bedu, vai ter no blog a foto do menu vai ter os 100 montaditos, tudo certinho é uma delícia, é muito barato e vale a pena. Então se você vir na Espanha e ver uma das franquias assim, não tá dito? Pode parar, comprar sua cerveja, porque o preço é bom e é muito bom a Agora a gente veio aqui conhecer o Castelo Real, o Palácio Real de Aranguês, que é basicamente o ponto turístico mais importante da cidade. E eu vou filmar tudo O que der, né? Sabe o que é bom aqui na Espanha? Aqui na Espanha, a gente tá na Espanha! É que toda hora o pessoal chama a gente de chicos Chiquito! Olá chicos, chicos falar, nós somos chicos Acabei de descobrir Olha que lindo esse chafariz Eu não sei o que ele significa, mas ele tá aqui nos arredores do castelo que já é as propriedades do castelo, ó pessoal. Deixa eu filmar aqui. Deve ter um jardim aqui. Né? Ah, é o Rio Tejo. É o Rio Tejo. Lembra que eu falei para vocês o Rio Tejo quando eu estava em Toledo? É o mesmo rio que banha Lisboa, Portugal. Ele também faz o entorno do castelo aqui em Aranjuez. Dá pra tomar banho? Dá, né? Hum. Nossa, olha que lindo! sim, vezes 5 pessoal esse aqui são os horários de funcionamento wow. do jardim e do castelo aí ah, tá escrito lá no blog mas eu vou deixar aqui no vídeo já informo vocês esse é o jardim que fica em volta do castelo que a gente tava andando agora olha que lindo e agora a gente vai entrar no castelo né amor? Dá oi! Vai estar tá escrito no blog certinho as regras, mas em uma determinada data, em uma época do ano, o brasileiro não paga apenas apresentando passaporte. Então nós vamos entrar gratuitamente e não pode filmar lá dentro, infelizmente. Então eu só vou poder mostrar pra vocês aqui. Eu vou filmar essa fachada a gente vai entrar e não vai ter registro no blog. Então vocês viram, uma fachada bem simples, bem humilde é essa aí. Obrigado por utilizar nossos serviços. Bom viaja. Pode recolher o recibo. A gente acabou de passar por um pedaço, então nós terminamos, visitamos o castelo, fizemos tudo que a gente queria fazer em Aranruês. E agora nós estamos indo para Cuenca. Cuenca Agora estamos indo para Cuenca E bem na saída de Araujo, a caminha de Cuenca Tem um pedágio do valor de 3,15 euros É uma máquina automática, não, não tem nenhum... É um processo automático, corrigido Não tem nenhum atendente para poder intervir E aceita cartão, então a gente pagou no cartão de débito e deu tudo certo Foi direto para o Airbnb que a gente alugou, mas a dona do Airbnb não estava lá. E para esperar, a gente está no barzinho aqui, a, que a parte é em céu aberto. Eu vou mostrar para vocês. A cidade é linda, gente. Eu sei que eu falo isso em toda cidade que eu chego, mas é verdade. A cidade é linda. É uma mais linda que a outra. A gente pediu esses bocadilhos, uma cerveja, água. Fala oi. Oi. Bocadilhos é um bocadinho. assim. <risos> A gente está nesse lugar que é a Avenida Bar e Restaurante ó gente toda vez que o Shell não pede uma cerveja fala o amor. eles trazem uma porçãozinha olha a cada copo que ele pede eles trazem E a gente não pagou por isso Bom dia, terceiro dia da viagem E vou mostrar pra vocês agora como que é a nossa alocação aqui A gente alugou pelo Airbnb Todos os alojamentos que a gente vai ficar durante essa viagem é Airbnb E aqui a gente alugou um quarto com banheiro só pra nós E é uma gracinha, vou mostrar pra vocês agora Porque lá no blog do MariaQuerViajar.com Vai ter todos os links Se você tiver interesse de alugar esse quarto também Vai ter valor, vai ter tudo lá Aqui a parte histórica tem o um estacionamento na porta que é 3 centavos de euro o um minuto. Da da quanto ah, ah, 3 centavos de euros o minuto? 1,94 a hora. 1,94 a hora no limite de 12 euros. Então chegou a 12 euros é a máxima de estacionamento. Olha isso, o jeito que esse povo mora! Nossa, não tem coragem nunca. Tem que subir isso aqui para visitar a primeira ponte. Ó, mais casinha ali. Olha que linda! Vou lá embaixo. Olha isso aqui que a gente acabou de chegar. Ai, gente, o que está aqui para ver isso pessoalmente. Parece que a câmera não consegue registrar tudo exatamente como é, sabe? Muito incrível. Eu quero dar uma dica para vocês muito legal. É, eu vou filmar aqui agora um mercadinho Que tem coisas turísticas e comidinhas, doces locais Que é bem mais barato que você comprar lá em cima na igreja E é feito pelas famílias daqui, é muito local Então eu vou filmar para vocês virem aqui vocês virem valorizar o trabalho deles e economizar É essa lojinha aqui, ó Olha os valores Um litro e meio de água é um euro Comprei esses docinhos aqui ó Delícias de coco foi 2,50 ao o tanto <risos> Fica na Calha San Martino Foi no Google Maps Olha lá, fica abaixo da igreja E venham visitar a, a lojinha do pessoal Sheldon, o que, é que você comprou, amor? Comprei uma cerveja Mais fácil mais famosa aqui Tradicional daqui, né? Ó, a ruinha. Tipo a brama do Brasil. É, tipo a brama do Brasil, ó. A Calle Canonigos. Aí vocês já viram na vendinha, ó. Vendinha fica nessa descida aqui. Vem aqui. A gente, chegou agora na Praça Maior e que tem a catedra... Catedral de Cuenca. Vou mostrar pra vocês a catedral e aí vou passar a câmera pra vocês verem a plaza. Agora tem uma placa informativa aqui E eu vou mostrar para vocês Nossa, eu queria que cada um de vocês estivesse aqui comigo agora Para ver o que eu estou vendo eu Vou tentar passar essa imagem para vocês Mas é a coisa mais linda que tem É o bairro de San Juan A gente está aqui agora nas ruínas do castelo e as muralhas do Iarco Bezuno Bezudo Ah, vocês já perceberam que o meu espalho é maravilhoso, né? Fica bem no alto, então depois que você chegar na plaça maior você sobe, sobe, sem dó e aí você vai ter acesso a isso É essa muralha E essa aqui é a ruína do castelo Aí tem esse aqui também que já faz parte da Praça maior e agora vamos ver a ruína do castelo Bem alegre, bem animado. A gente terminou Cuenca e foi incrível, incrível, incrível, incrível. Incrível. A gente comeu mais porque a gente só come nessa viagem. E agora a gente tá indo pra Valência, que é a cidade que tem praia. E nós alugamos uma casa no Airbnb lá, não só o quarto, a casa inteira pra gente. Em verdade, em verdade vos digo, o sol não se põe na Espanha antes da gente pôr o pé na praia hoje. Eu fico sem palavras essas coisas que você fala. E aí são duas horas e meia de viagem e agora nós estamos vamos para Valência. É até lá.